Olá, preste atenção, não no som da minha voz, preste atenção em tudo o que acontece com você. O nosso propósito agora é que você aprenda cada vez mais e cada vez melhor uma maneira de dormir tranquila e profundamente. Dormir bem. É muito bom poder dormir bem. É muito bom ter uma noite de sono revigorante. Aliás, melhor que uma noite de sono, é muito bom ter um período de sono revigorante. Tanto faz se você vai dormir... De noite ou de dia, de acordo com as suas atividades, com seus afazeres, é muito bom se permitir descansar e relaxar profundamente, profundamente. Comece a prestar atenção no seu corpo, sim, no seu corpo. Preste atenção nos sons que você tem dentro da sua cabeça, na sua mente. Alguns sons acontecem espontaneamente e são chamados de sons intracranianos. São como pequenos estalidos ou pequenos e curtos zumbidos. Ou alguns sons persistentes. Mas são pequenos sons intracranianos. Intra porque estão dentro. Cranianos estão no seu crânio, na sua caixa craniana. Preste atenção no que acontece dentro de você. Isso. Comece a prestar atenção agora. Na sua respiração. Respirar é viver. Aliás, inconscientemente, ou talvez até supraconscientemente, nós temos a mania de falar do hálito da vida, do nascer e do morrer. Respire profundamente. sinta a vida tomando conta do seu corpo Permita relaxar, mas permita que essa respiração, que esse ar que entra e sai do seu corpo, percorra todo o seu organismo, todo o seu corpo, todas as células todos os órgãos. Então sinta o ar entrar e sair do seu corpo. Imagine agora, se permita mesmo imaginar aquela cor faz com que você sinta calma, tranquilidade, calma, tranquilidade. Sinta essa cor. Imagine-se dentro dessa cor agora. Imagine que você está completamente dentro dessa cor. E imagine que você começa a respirar novamente inspirando essa cor para dentro de si Relaxamento vá se espalhando por cada célula do seu corpo, trazendo essa calma, esta tranquilidade, esse relaxamento. Permita que essa sensação de relaxamento se concentre agora bem no centro do seu peito, no plexo cordial. Alguns vão chamá-lo de chakra cardíaco. Outros vão lembrar da glândula timo, aí no centro do peito, no precórdio. Sinta essa luz que é calma, aí dentro. Talvez ela tome uma forma de uma esfera, de uma estrela. Talvez ela tome qualquer outra forma que traga tranquilidade, calma, bem-estar e ela começa a tomar conta dessa região do seu corpo, acalmando as emoções, tranquilizando o seu coração, Sim, tranquilizando. Somos seres emocionais, tomamos decisões emocionais e justificamos pela razão, e nos travestimos de seres racionais. Então, permita que essa luz que acalma, que tranquiliza, Com forte o seu plexo cardíaco cordial, ajustando as suas emoções de uma maneira que você vá percebendo que nada é mais importante nesse momento do que cuidar de si e se permitir dormir de uma forma tranquila, profunda e serena. A cada inspiração, cada vez que o ar entra no seu corpo, e a cada expiração, a cada vez que o ar sai do seu corpo, você entra num estado mais profundo, mais calmo e sereno. Um estado no qual você permite que o seu corpo relaxe, sim você permite, é a sua permissão, para que o seu corpo relaxe profundamente. Para que o seu corpo adormeça profundamente. Há um ditado antigo que diz que a natureza está nos movimentos. Sim, a natureza está nos movimentos, mas, paradoxalmente, a natureza dos movimentos ou do movimento está no repouso. Está no repouso. E repousar, se permitir repousar e dormir profundamente. é a chave para que você tenha todo o vigor possível, necessário, quando voltar ao estado desperto. A natureza está nos movimentos, mas a natureza do movimento, está no repouso. Isso me faz lembrar a história do beija-flor, beija-flor, colibri, cutelo, cutelinho, guanambi, vários nomes para a mesma ave. O beija-flor é o único pássaro que voa em todos os sentidos, em todas as direções, para frente, para trás, para cima, para baixo, para os lados. Inclusive, consegue parar no ar, tamanha velocidade do batimento de suas asas. Já ouvi dizer que um beija-flor bate as asas aproximadamente 100 vezes por segundo. Cem vezes por segundo. Já imaginou a velocidade disso? Quanto movimento tem ali? Mas é engraçado e novamente paradoxal, o beija-flor quando dorme a sua frequência cardíaca se resume a uma batida por minuto. Imagine você fazer um toque e esperar contar até 60, se até fazer um outro toque. Uma batida por minuto, ou seja, uma quase morte. Quem observar o beija-flor, pensará que ele morreu, mas não. Ele se permitiu entrar num estado profundo de relaxamento, num estado profundo de repouso, profundo, repouso, um repouso profundo. Ele se permitiu para voltar, se sentindo completamente bem, com toda a energia, disposição, força e vigor necessários para fazer o que tem que ser feito, para ser o mais veloz, o único pássaro que para no ar, parece impossível, não é mesmo? Veja quantas coisas que muitos intitulam de impossível, se torna possível quando nós nos permitimos. Então, permita-se. Permita-se relaxar profundamente. Permita-se se sentir muito bem. Permita-se repousar. Enquanto essa luz que acalma é essa luz que tranquiliza vai se espalhando pelo seu corpo a cada respiração. E a sua respiração começa a fluir cada vez de maneira mais ordenada, de maneira que você se sente muito bem. Você percebe que a sua arcada dentária, a região têmporo mandibular, ali nas têmporas, lado parte lateral da sua testa da sua cabeça e as mandíbulas começam a relaxar mas relaxar de uma maneira natural começam a relaxar para que o seu adormecimento se torne mais pronto mais gratificante E agora nós podemos combinar uma coisa com a sua mente inconsciente. Agora, nós podemos combinar uma coisa com a sua mente inconsciente. Agora, vamos combinar com ela? Que todas as vezes, que uma tensão qualquer, de maneira... Talvez até involuntária mesmo. Um condicionamento. Venha. E você sinta a vontade de travar os dentes. Ou de franzir fortemente os músculos da testa. A região temporal. Naturalmente a sua mente inconsciente. Fará com que você. Solte musculatura, estrave e se sinta muito bem, talvez você começará a perceber muitas outras coisas se destravando, muitas outras coisas acontecendo de maneira menos Tensa, ou melhor do que isso, de forma mais espontânea, fluindo naturalmente. Então, sinta, se permita sentir como se uma mão invisível, duas mãos invisíveis massageassem os seus tempos. Talvez na primeira vez, você mesmo, você. E só você resolveu fazer isso, massagear as próprias têmporas, deixar que as mãos desçam pelas mandíbulas, simplesmente para que elas aprendam e sintam a sensação do bem-estar. Você já imaginou se o seu corpo ao invés de ser feito de carne e ossos ele fosse feito de uma substância muito pesada, muito pesada, talvez aço, Você poderia se sentir deitado, aí o seu corpo deitado, na cama e ter a impressão de que o corpo afunda gostosamente, o corpo afunda gostosamente. Na cama Já imaginou Se você fosse Um robô Tivesse Alguns comandos Desligados De maneira Que os seus braços Ficassem pesados Pesados os braços Pesados Imóveis Pesados Suas pernas pesadas, completamente pesadas, imóveis, e o seu corpo completamente pesado, imóvel, e já existe aí nos comandos um código dizendo o horário no qual. Ele reativa novamente todos esses movimentos. Mas agora tudo o que interessa é que eles fiquem pesados, imóveis, pernas, braços pesados, imóveis. E você pode ir sentindo uma sensação de conforto. carinho, aconchegante, conforto, carinho, conforto, aconchegante, aquele calor ameno, aconchegante, aquele calor confortável, tomando conta dos braços, das pernas, do corpo, de maneira aconchegante, de maneira você se sente muito bem enquanto adormece adormece e o seu cérebro o seu corpo já sabe que é muito fácil é muito útil para você sentir esse peso gostoso corpo pesado braços pesados pernas pesados, corpo agradavelmente aquecido conforto aquecido aconchego a sensação de dormir profundamente o rosto Leve, suave, as articulações soltas, tranquilas, a respiração fluindo, naturalmente, as vias aéreas, as vias aéreas da sua respiração desimpedidas. Fluindo naturalmente. Seu corpo já sabe. Como fazer isso. Fluindo naturalmente. Fazer as aéreas. Fluindo naturalmente. E você pode adormecendo. Mais profundamente. Sabendo que o corpo. E hoje todos os estudos mostram isso. As neurociências mostram isso. O seu corpo tem uma sabedoria natural. Enquanto você dorme. E tem bons sonhos. E você terá bons sonhos. O seu corpo se renova. E aqueles hormônios e neurotransmissores se necessários para que você se sinta muito bem, cada dia melhor, vão sendo produzidos na quantidade ideal na qualidade ideal hormônios. Neurotransmissores, a qualidade ideal serotonina, a alegria, a felicidade, serotonina, alegria, felicidade, oxitocina, prazer, segurança, afeição, dopamina, aquela boa expectativa, aquela Expectativa de algo bom, agradável, gostoso que vai acontecer. Adrenalina, as respostas adaptativas para a vida. Ação, reação para fazer o que tem que ser feito. Se ajustar a cada situação da melhor maneira possível. O GH, o hormônio do crescimento. Todos os dias, células novas nascem e todos os dias, células morrem. O GH, o hormônio do crescimento, ajuda não só a crescer fisicamente, para quem está em fase de crescimento, mas para que haja renovação dessas células, para que novas células substituam as velhas células que mor morrem, E é muito importante que as novas células nasçam agora, a partir de agora, com essa nova memória, a memória do bem-estar, o bem-estar, todos os hormônios e neurotransmissores da quantidade ideal na qualidade ideal para se sentir muito bem endorfinas hormônios neurotransmissores os hormônios todos que você precisa as endorfinas que trazem a sensação do alívio do bem-estar e todos os outros Hormônios, neurotransmissores vão sendo produzidos cada vez que você dorme. Vão sendo produzidos na quantidade ideal e na qualidade ideal para cada fase, para cada momento, para cada época da sua vida. Na quantidade ideal. Na qualidade ideal. Cada vez que você dorme, enquanto você dorme, o seu corpo sabiamente produz o melhor, o seu corpo sabiamente trabalha para que você tenha a sensação de rejuvenescimento, de revigoramento, de fortalecimento. Quando você dorme, profundo, dorme e sonha, o seu sistema neuroendócrino cumpre todo o trabalho, as funções dele, de maneira que você se sente muito bem. Pode dormir profunda e tranquilamente. Pode dormir tranquila profundamente. Pode dormir tranquilo. e forma tranquilo, Segura, profunda. Pois você já sabe que na hora de acordar. que você determinou para acordar, você vai acordar com a sensação de rejuvenescimento, de revigoramento, de fortalecimento, de prontidão para fazer o que tem que ser feito. A sensação de bem-estar e o seu corpo sabe disso. Por isso você pode Dormir profundamente, isso cada vez mais profundo, isso cada vez mais dentro daquela luz que acalma. Talvez até seja útil para você imaginar uma rede que fica balançando. Suavemente no seu corpo, para lá, para cá, para lá, para cá, com aquela sensação de conforto, calor, aconchegante, gostosamente pesado, calor, conforto, para lá, para cá, enquanto você dorme cada vez mais profundo. Cada vez mais profundo e vai no momento determinado para acordar, vai acordar se sentindo muito bem. Mas agora você dorme, agora você dorme, agora profundo, sereno, totalmente profundo, se sentindo completamente bem, profundo. Dor, dor, Dorme. Dorme.